Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está muito legal. Eu trouxe um assunto muito interessante para você. e esse dia está tão quente, né? Porque começou o nosso verão. Vou tomar um pouquinho da minha aguinha aqui para se hidratar e poder falar um pouquinho nesse programa aí para vocês sobre o sol, né? O calor, que ele tem vários benefícios, né? Então, por isso que é bem importante a gente aproveitar essas estações quentes, como o verão, né? Para manter uma qualidade de vida. Você aí que começou, iniciou a sua caminhada, né? Precisa é, se hidratar bastante, tomar bastante aguinha. E também tem algumas coisas que a gente precisa ter Alguns cuidados porque o calor excessivo ele pode trazer alguns problemas para você. Um exemplo é o que a gente precisa: vitamina D. Então, por isso é bom a gente estar exposto ao sol, mas precisa ter uma rotina para que você possa se expor ao sol, porque se você exagerar nesse sentido, pode trazer alguns prejuízos, trazendo queimadura para a sua pele. Então, fique bem atento a isso também, tá? Por isso é bem fundamental se proteger. Beber muita água, como eu já falei para vocês, né? Porque a água, ela é vital para nos hidratar, né? Porque a gente perde muito calor e quanto mais hidratado a gente fica, mas temos a nossa pele a nossa cutis bonita e também cerca de 2 litros de água, de água por dia é um padrão normal mesmo em períodos frios no programa anterior eu já tinha comentado sobre isso para vocês e também um detalhe bem importante que eu trouxe hoje: durante o verão, né? O, o sol ele sai mais cedo, né? E ele se põe mais tarde. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai tomar o sol. Então, existem alguns horários específicos. Aí, você que tem criança pequena, pessoa idosa na sua família, tem que ter esse cuidado. Então, durante o verão, é bem importante a gente. Se expor ao sol sempre é, antes das 9 horas da manhã, tá? E após as 16h30, tá? É porque entre essa faixa de hora, a intensidade dos raios ultravioletas é muito maior. Então, a gente pode ter maiores queimaduras. Então, se hidrate bastante... Sol antes das 9 e depois das dezesseis e trinta. E nunca esquecer também de usar fator de proteção solar, né? Você pode procurar um profissional aí da área, né? Um dermatologista e ver qual fator de proteção solar é o melhor para a sua pele. Também comer alimentos leves e saudáveis, né? É, preferir saladas, sucos, né? É, alimentos mais... Leves também e proteger-se com roupas e acessórios adequados, né? Se você for praticar exercício físico ou para dar uma volta no final da tarde, sempre colocar roupas frescas, fininhas, que você possa transpirar também. E tem uma, um detalhe que eu queria contar para vocês bem interessante. Manter crianças e idosos longe do sol. Por que eu falo isso? Porque crianças e idosos, eu pesquisei essas coisas para trazer para vocês que tem a pele bastante sensível, né, e sofre mais com os efeitos de um sol intenso comparados a outras pessoas. E é preciso ter muita atenção nas crianças e nos idosos, porque eles possam podem sofrer esses efeitos negativos aí, né? E também para garantir a qualidade da saúde deles. O bebê tem, a criança tem uma pele mais fininha, né? Então, ela vai ficar queimada, vai ficar irritada, vai fazer febre, né? E o idoso, como tem uma pele mais sensível também, né? E garantir todos os cuidados com a saúde no, no verão é muito importante para você ter uma qualidade de vida. É um compromisso com a sua vida. Se cuide e seja muito feliz. Um beijo, um abraço. Até a semana que vem com o nosso programa Dicas de Saúde. Você bem informado. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.